Brasil estreou com o pé direito. E colocou os venezuelanos para dançar. Com o Brasil Brasileiro. Mas agora o adversário é outro. E a seleção busca manter o primeiro lugar no grupo. Brasil e Peru, direto do Engenhão, no Rio de Janeiro. Nesta quinta, 15 para as 9 da noite, em Copa América no SBT, a nova tradição do brasileiro.